Olá, seja bem-vindo a mais um programa Segredos Revelados. Estamos na série de estudos sobre o livro do profeta Daniel. Já percorremos 10 dos 12 capítulos do livro de Daniel presentes nas escrituras. Vamos relembrar os respectivos assuntos estudados até aqui. Capítulo 1. O exílio de Israel em Babilônia. Capítulo 2. O sonho do rei Nabucodonosor. Capítulo 3.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 Capítulo 10, Príncipes em Combate O capítulo 11 do livro do profeta Daniel apresenta com maior destaques os maiores eventos da história mundial desde os dias de Daniel até o fim do mundo. Este capítulo irá nos estimular ao estudo da história. Em Daniel capítulo 11, os símbolos são deixados de lado e a história universal é repetida numa linguagem comum e direta. Não há imagens repletas de elementos, de animais, chifres, como os encontrados nos capítulos anteriores. Este capítulo se refere frequentemente a pessoas. Diferentemente dos capítulos 2, 7 e 8, de que seu livro sempre apresenta a história universal em forma de figuras e símbolos. O objetivo do profeta Daniel é revelar que não há reinos e governos terrestres de longa duração. Somente o reino de Jesus será eterno. Este axioma foi repetido pelo próprio Napoleão Bonaparte. Alexandre, César, Carlos Magno e eu mesmo fundamos impérios, mas a base de que firmamos as criações do nosso gênio? A base da força. Só Jesus Cristo fundou seu reino à base do amor. E até hoje milhões de homens morreriam por ele. Iremos estudar de maneira expositiva o capítulo 11, lendo cada versículo e absorvendo o máximo de conhecimento deste magnífico trecho das Escrituras. Por favor, abra agora a sua Bíblia em Daniel capítulo 11. Sendo que no primeiro ano de Dario, rei dos medos, levantei-me para encorajá-lo e cooperar com ele. Agora, pois, passarei a declarar-te claramente de toda a verdade. Eis que ainda se levantarão outros três reis na Pérsia e o quarto será muito mais rico do que todos os anteriores. Depois de conquistar o poder mediante suas posses e riquezas, instigará todos contra o reino da Grécia. Lemos Daniel capítulo 11, versículos 1 e 2. Três reis haviam de reinar na Pérsia, indubitavelmente sucessores imediatos de Ciro. Foram eles Cambises, filho de Ciro, Esmirdes, um impostor, e Dario Estaspis. E o quarto rei, quem seria? Leamos. O quarto rei, depois de Ciro, foi Xerxes, filho de Dario Estaspes. Foi famoso por suas riquezas em cumprimento direto da profecia que anunciava. Será acumulado de grandes riquezas mais do que todos. Resolveu conquistar a Grécia e para isso organizou um poderoso exército, segundo Herótodo, que consistia em mais de 5 milhões de homens. A história continua agora nos próximos versículos. Vamos conhecê-la. Vamos agora ao versículo 3. Então aparecerá um guerreiro que governará com grande poder e realizará todas as suas próprias vontades. Entretanto, um pouco mais tarde, no auge do seu poder, eis que o seu reino será desfeito e será dividido para os quatro cantos do céu. Mas nada será entregue aos seus descendentes, e o império não será poderoso como antes, porquanto será um reino desarraigado e repartido entre outros. Lemos Daniel capítulo 11, versículos 3 e 4. O profeta Daniel falou sobre Alexandre o Grande de maneira clara e acredite, internauta, 200 anos antes de sua existência. A inteligência de Alexandre, o gênio estratégico, se tornaram lendários, Alguns de seus contemporâneos chegaram até a supor que ele fosse filho de Zeus, o líder dos deuses do Olimpo. Na verdade Alexandre não era um deus e nem um semideus, mas apenas um homem com qualidades excepcionais, mas ainda assim era um homem. A Batalha de Grânico em maio de 334 a.C. foi a primeira grande vitória de Alexandre o Grande. Naquela batalha travada no noroeste da Ásia Menor, perto de Troia, Alexandre venceu as forças dos sátrapas persas, aliadas do soberano persa Dario III da própria Pérsia. Outra batalha épica foi a Batalha de Guaguamela, travada em 331 a.C. Foi outra decisiva batalha onde Alexandre da Macedônia derrotou novamente Dario da Pérsia. A batalha também é chamada de Batalha de Arbela. Acreditem, 30 mil gregos sob o comando de Alexandre lutaram contra 600 mil persas, obtiveram a vitória. Oito anos após a conquista dos reinos, dos medos e persas, em 323 a.C., Alexandre o Grande morreu prematuramente aos 33 anos de idade. Vocês se recordam do símbolo usado e utilizado pelo profeta Daniel para representar Alexandre no capítulo 8 de seu livro? Um bode, se recordam? Exatamente um bode. Você sabia qual era o nome do filho de Alexandre com Roxana? Alexandre Egos, ou Alexandre Bode. Vejam que importante referência da profecia. Em 15 anos, toda a descendência de Alexandre foi exterminada como havia predito Daniel. Assim como foi registrada a profecia, assim aconteceu na história. Após a morte de Alexandre, seu reino foi dividido em quatro partes sob o comando de quatro de seus grandes generais, respectivamente. Ptolomeu, Pizímaco, Cassandro e Seleu. Vamos avançar no exame expositivo de Daniel capítulo 11. Agora o versículo 5. O rei do sul será forte, como também um dos seus príncipes, e este será ainda mais forte do que ele, e reinará, e o seu domínio será muito grande. Lemos Daniel capítulo 11, versículo 5. A partir deste ponto, todo o restante do capítulo 5, escrito por Daniel, será mencionado exaustivamente dois reis respectivamente, Reino do Norte e Reino do Sul. É essencial identificar claramente estas potências para compreendermos o sentido e o significado da profecia. Quando o Império de Alexandre foi dividido, as diferentes partes se estendiam para os quatro ventos do céu, ao norte, ao sul, leste e a oeste. Estas divisões também tinham especialmente direções observadas a partir da Palestina a partir do centro do império. Portanto, a Palestina, não se esqueça, internauta, seria o marco zero para a localização dos reis do norte e do sul. Qualquer potência que ocupasse a princípio aquela região geográfica seria, respectivamente, os reis do sul e do norte, mencionados a partir do versículo 5. Observe esse mapa. Seleuco, rei do norte, dominou a Síria, a Macedônia e a Trácia. Ptolomeu Sotero, rei do Sul, coube dominar todo o Egito. O versículo 6 agora nos fornece mais detalhes biográficos sobre os reis do Sul e do Norte. Vejamos. Depois de alguns anos, eles se tornarão aliados. A filha do rei do Sul firmará um pacto com o rei do Norte. Mas ela não se manterá no seu poder. Nem ele conservará o dele. Naquela época, ela será entregue à morte com a sua escolta real e na companhia de seu pai e com aquele que a apoiou. Daniel 11, verso 6. Houve frequentes guerras entre os reis do Egito e da Síria. Especialmente foi este o caso de Ptolomeu Filadelfo, o segundo rei do Egito, e Antíoco Teos, o terceiro rei da Síria. Eles finalmente concordaram em fazer a paz sob a condição em que Antíoco repudiasse sua primeira esposa, Laudice e os seus dois filhos, e se casasse com Berenice, filha de Ptolomeu, Filadelfo. Com o cumprimento do acordo, Antíoco e Ptolomeu fizeram essa aliança. E Ptolomeu trouxe a sua filha Berenice para que Antíoco a tomasse como esposa e desse um imenso dote pelo casamento. Laudice, cheia de ódio, matou o imperador Antíoco por envenenamento e, não contente com a morte do seu marido, assassinou também Berenice e o seu filho ainda na infância. O impressionante relato desta conspiração segue e prossegue nos próximos versículos de Daniel capítulo 11. Vamos ler agora a partir do versículo 7. Contudo, alguém da linhagem dela se levantará em seu lugar e comandará o exército. Ele atacará a fortaleza do rei do norte, pelejará contra as forças do rei e conseguirá vencer. Ele se apossará dos ídolos e divindades deles, com suas imagens de fundição, com seus vasos preciosos de prata e ouro, e levará tudo para o Egito. E por alguns anos ele deixará o rei do norte viver em paz. Então o rei do norte atacará as fortalezas do sul, mas se verá obrigado a voltar para a sua própria terra. Daniel capítulo 11, versículos 7 a 9. Este reino que saiu da mesma linhagem com Berenice foi seu irmão Ptolomeu, Evergetes. Sucedeu seu pai no trono do Egito e tão logo se instalou, ardendo de vingança pela morte de sua irmã Berenice, reuniu um imenso exército e invadiu o território do rei do norte, ou seja, Seleuco, que, com sua mãe Laudice reinava na Síria. Ptolomeu prevaleceu contra Seleuco, a ponto de conquistar a Síria, a Cilícia e as regiões mais além do Eufrates e para todo o leste da Babilônia. Mas ao saber que se levantou no Egito uma sedição, exigindo seu retorno, saqueou o reino de Seleuco, tomando 40 mil talentos de prata, 2.500 imagens dos deuses daquela, daquele rei. Entre elas estavam as, as imagens de Cambices, que ele havia anteriormente levado do Egito à Pérsia. Os egípcios, inteiramente entregues à idolatria, concederam a Ptolomeu o título de benfeitor, como agradecimento por ele ter devolvido os seus deuses que estiveram tantos anos cativos no Reino do Norte. Leamos agora os próximos acontecimentos descritos nos versículos, a partir do versículo 10 do capítulo 11. Mas seus filhos intervirão e conseguirão ajuntar um grande exército, o qual avançará com poder e violência, arrasando tudo por onde passar. E depois disso, retornando, levará os combates até a fortaleza do rei do sul. A primeira parte do versículo nos fala de filhos no plural. É a última parte de um no singular. Os filhos de Seleuco, Calínico, foram Seleuco, Cerauno e Antíoco Magno. Ambos entraram com zelo na obra de vindicar e vingar a causa de seu pai e de seu país. O mais velho deste, Seleuco, ocupou primeiro o trono. Ele reuniu uma grande multidão para recuperar os domínios de seu pai, mas foi envenenado por um de seus generais após um curto e inglório reinado. Seu irmão Antíoco Magno, mais capaz do que ele, foi então proclamado rei, Assumiu o encargo do exército, retomou a Seleucia e recuperou a Síria, tornando-se senhor de alguns lugares por tratado e outros pela força das armas. Antíoco venceu na batalha a Nicolau, o general egípcio, e pensava em invadir o próprio Egito. Mas houve uma trégua durante a qual ambos os lados negociaram a paz, embora preparando-se para a guerra. Trata-se certamente do cumprimento da profecia. Arrasará tudo e passará adiante. Veja que privilégio nós temos de ter acesso à história universal por meio da profecia, narrada e escrita pelo profeta Daniel. Os segredos revelados de Daniel em todo o seu livro estão aqui presentes de maneira direta, em uma linguagem clara e extremamente objetiva. Se o seu interesse foi despertado por este programa, permaneça conectado a este canal. E não perca a sequência do estudo desse importante capítulo do livro de Daniel. Até lá.